Oi, pessoal! Vamos dizer que nós temos uma reação hipotética onde o reagente A se transforma em produtos e que a reação é de primeira ordem no reagente A podemos escrever que a velocidade da reação é igual à constante K vezes a concentração de A elevado a 1. Nós também podemos escrever que a velocidade é igual ao negativo da variação da concentração A sobre a variação do tempo.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 que diz que o log natural da concentração de A em um tempo t é igual a "-kt", onde k é a constante, mais o log natural da concentração inicial de A. Notem que a lei da velocidade integrada é uma função onde y é igual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 Vai ser o log natural da concentração inicial de A. A conversão da metilisonitrila para a acetonitrila é uma reação de primeira ordem e essas duas moléculas são isômeros. Vamos usar os dados dessa tabela para mostrar que essa conversão é uma reação de primeira ordem, já que o coeficiente da metil isonitrila é 1, nós podemos usar essa forma da lei de velocidade integrada, onde a inclinação é igual a -k. Se na nossa reação balanceada tivesse um 2 na frente do reagente, nós teríamos que adicionar 1 meio como coeficiente estequiométrico. E quando integrássemos as reações, ao invés de "-kt", nós teríamos "-2kt". Mas na nossa reação, nós não temos coeficiente 2, temos coeficiente 1. Então, nós podemos usar essa forma da lei integrada de velocidade. Perceba também que a lei utiliza concentração de A, mas nós não temos a concentração de metilisonitrila na nossa tabela, nós temos a pressão. Mas a pressão está relacionada à concentração na lei do gás ideal, que é PV é igual a nRT. Se dividirmos os dois lados por V, podemos ver que a pressão é igual a, n são mols e v é volume, e mols dividido por volume é molaridade. Então, molaridade vezes r vezes t. Então, a pressão é diretamente proporcional à concentração. E, para um gás, é mais fácil medir a pressão para conseguir a concentração. Então, você geralmente vê tabelas mostrando a pressão de gases. Então, nós podemos imaginar essa lei integrada da velocidade como log natural da pressão do nosso gás em um tempo t, que é igual a "-kt", onde cai a constante, mais o log natural da pressão inicial do gás. Para mostrar que essa reação é de primeira ordem, nós precisamos fazer o gráfico do log natural da pressão de metil isonitrila no eixo y e tempo no eixo x. Então, nós precisamos de uma nova coluna nessa tabela. Por exemplo, quando o tempo é igual a zero, a pressão de metil isonitrila é 502 tors. Então, nós precisamos descobrir o log natural de 502, que é 6,219. Para poupar tempo, eu já preenchi a coluna aqui. Veja o que acontece quando o tempo passa. Conforme o tempo passa, a pressão de metilisonitrila diminui, já que ela está virando acetonitrila. Então, para o nosso gráfico, nós vamos colocar o log natural da pressão de metilisonitrila no eixo y e o tempo no eixo x. Nosso primeiro ponto aqui, quando o tempo é zero, o log natural da pressão é 6,219. Eu já fiz o gráfico aqui. Como nós vimos, quando o tempo é zero, o primeiro ponto é igual a 6,219. E aqui eu tenho os outros pontos da tabela, já no gráfico. Aqui está a lei de velocidade integrada para uma reação de primeira ordem. E eu coloquei pressões aqui em vez de concentrações. Então, nós temos o log natural da pressão de metil isonitrila no eixo y e o tempo no eixo x. E a inclinação deve ser igual ao negativo da constante K. Existem muitas maneiras de descobrir a inclinação dessa linha. Uma delas seria usando uma calculadora gráfica. Então, eu usei uma calculadora gráfica, coloquei os dados da tabela e descobri que a inclinação dessa linha é igual a "-2,08 vezes 10 a 4 E já que essa é uma função, y é igual a mx mais b, eu tenho que descobrir o negativo Dessa inclinação para encontrar a constante k. Então, k é igual a 2,08 vezes 10 a menos 4. Para descobrir a unidade da constante, nós temos que lembrar que a inclinação é igual à variação de y sobre a variação de x. Então, a variação de y vai ser o log natural da pressão, que não tem unidade, e o x está medido em segundos. Então, você tem 1 sobre s para a unidade de K. E, finalmente, já que nós obtivemos uma linha reta quando fizemos o log natural da pressão pelo tempo, nós sabemos que esses dados são de uma reação de primeira ordem. E, assim, nós provamos que a transformação da metilisonitrila em acetonitrila é uma reação de primeira ordem. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!